Na presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de autoridades, entidades do agronegócio e imprensa, foi lançada a Expo Direto Cotrijal 2020. O evento marca oficialmente o início dos preparativos para a feira. A Expo Direto Cotrijal acontece de 2 a 6 de março em Não Me Toque, no norte do estado. E é uma das maiores feiras de negócios e tecnologia da América Latina. Nos últimos 20 anos, vem acumulando números positivos, demonstrando a força do cooperativismo. Já são 20 edições da feira. Em 2019, foram 268 mil visitantes, 534 empresas expositoras, mais de 70 países presentes e faturamento de 2 bilhões e 400 mil reais. Nos 98 hectares os visitantes encontram novidades em máquinas e equipamentos, inovações para o campo e lavouras demonstrativas de culturas como soja e milho e suas tecnologias em defensivos e sementes, além de um espaço para a agricultura familiar. Neste ano, a grande novidade é a Arena Agrodigital. O projeto de 1,7 mil metros quadrados vai reunir 22 expositores e 15 startups com quatro auditórios e 40 palestras simultâneas sobre tecnologias digitais. Que a gente possa desenvolver as soluções tecnológicas, no estado do Rio Grande do Sul, produzir essas soluções tecnológicas aqui e sabermos exportar também essa tecnologia, né? já fazemos isso em maquinários, implementos agrícolas que são produzidos no estado, nós somos referência em agrotec e a gente quer aproveitar ainda mais essa nossa expertise para gerar mais desenvolvimento a partir da nova economia, da inovação e da tecnologia aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Então as delegações estarão presentes com toda a segurança, vindo buscar a tecnologia e a inovação e levando também o que de bom Rio Grande do Sul tem. A feira chega em meio a prejuízos com a estiagem no Estado. Segundo a Federação das Cooperativas Agropecuárias, a Fecoagro, as perdas na soja serão de 18,9% e no milho 30%. O clima é de otimismo e de anúncios que podem dar um alívio aos produtores. Teve essa quebra, principalmente voltada para o milho. Agora com essas chuvas, a gente está com uma expectativa que vai ser amenizada uma provável perda na soja, então acho que é na Expo Direto. A gente já vai ter todos esses dados mais consolidados dos prejuízos econômicos que essa estiagem trouxe para o Rio Grande do Sul, mas a gente vê que a soja, que é a principal cultura, ela não vai ser tão afetada. Com ampla programação nos cinco dias de feira, também devem ser discutidas possibilidades de elevar o potencial da agricultura gaúcha. E nesse sentido a Expo Direto Cotrejau, ela é uma vitrine, ela é um palco exatamente uh, para que o agricultor possa conhecer uh, tudo o que de novo vem acontecendo. Aliás, as inovações elas são constantes, permanentes. Uh, muitas vezes uma tecnologia nova em uma safra, na outra ela já acaba ficando um pouco defasada. Então a tecnologia hoje é a grande responsável, claro que aliada à gestão, ao trabalho dos agricultores, enfim, a própria genética, ela é a grande responsável hoje por esse crescimento, por essa expansão na produtividade. O produtor gaúcho precisa de mais aporte tecnológico para chegar aos níveis de produção de centro-oeste, de matopiba, por exemplo? Acho que não é só a tecnologia, a tecnologia sem dúvida nenhuma é importante. E ela tem que ser cada vez mais acoplada né, para o aumento da produtividade, para maior eficiência no plantio e também na colheita. Mas um dos pontos que a gente observa também muito importante é a do, da assistência técnica para o manejo correto do solo.